Aí galera, olha só pessoal. Eu tenho uns 15 minutos que eu coloquei o menos cloro aqui. Essa água estava meio esverdeada e olha só como que ela já está decantando. Vocês já podem ver aí, ó, como ela já começou a flocular e lá no fundo ó, já tem, ó. Vocês podem ver aí, ó. Já decantou ali, ó. Eu tô completando porque amanhã, quando eu for aspirar, eu vou jogar para fora, né? A água não vai ficar tão baixa. Mas só para vocês verem, aí, ó, a eficácia, aí, ó. Tá meio ainda turva aqui, ó. Mas já dá para ver a decantação lá, ó. Caramba, show de bola! Show de bola! Tem uns 20 minutos que eu coloquei. E já tá fazendo efeito aí, ó. Que maravilha. Muito rápido, muito rápido mesmo. Como ela tava verde, eu coloquei 100ml. E aí, galera do canal. Quem é esse bicho aí? É o Tozinho. Cadê o Tozinho, você é vergonha Ih, maria, ó então pessoal olha aí ó 40 minutos após a aplicação do menos cloro 40 minutos tá pessoal agora são 10 e 33 da noite eu coloquei 9 e 50 o menos cloro coloquei 100 ml de menos cloro e agora já se passaram 40 minutos e olha já o efeito aí no fundo tá aqui ó quando eu fui colocar eu já gosto de deixar a, a, o carrinho de aspiração dentro que é para quando amanhã é, não subir né na hora que for colocar eu já deixo no ponto e aí vocês já podem ver a a água já é, decantando tá Coloquei apenas 100ml do menos cloro, como eu havia falado para vocês. Não coloquei mais nada, tá? Só tô completando lá ela para quando aspirar não cair muito o nível, né? Aí, pessoal. E aí, se você usa a água do poço, você completa ela para quando você aspirar não descer muito. E aí você não coloca o cloro, né, quando você for completar, porque se você completar novamente com a água do poço após aspirar e colocar o cloro, ela vai ficar, né, verde novamente. Por causa do metal com cloro. Então você vai é, completar ela, né, quando for colocar o produto e quando você aspirar, deixa, deixa ela no nível que você é, jogou para fora, né? então não coloca o cloro, deixa para colocar o cloro após o uso, após o pessoal tomar banho, tá? então você só faz a aspiração amanhã e deixa, não coloca mais nada dentro, não coloca o cloro, se você for completar né, a piscina com a água do poço novamente, Aí você não coloca cloro. Pra evitar dela ficar verde novamente. Então, pessoal, olha aí, ó. Tá? Agora eu já vou dormir. Aí amanhã de manhã, com certeza, já vai estar tá aí tudo decantadinho. Porque ela tá turva ainda. Vocês podem ver, ó lá, no carrinho que tá turva. Mas já... Só pra mostrar pra vocês que já começou a decantar, né? Já começou a fazer efeito. Já tá tudo... Já tá floculando a gente percebe e eu só estou esperando completar até ela derramar que é para eu ir dormir tá boa noite a todos aí até amanhã bom dia galerinha olha quem tá aqui oh, gente, gente. ó pessoal agora são quatro e meia da manhã tá aqui está amanhecendo ali na minha cidade não tá dando ainda para mostrar como que ficou eu vou ligar o refletor pra gente estar tá vendo direitinho. Então, pessoal, é... continuando nosso vídeo de ontem, né? É porque eu gostei de acordar todos os dias às quatro e meia. Que aí sim que eu vou na academia. E esse bichinho aqui tá animado. Ele acorda animado, É muito bonitinho. Aí, pessoal, ó. tá aí então. Ó. Totalmente decantada, né? Agora. Agora sim Agora decantou total mesmo Agora Vou começar a fazer a aspiração Tá E tá aí pessoal A eficácia do menos cloro Tá Agora tá cristalina E Vamos lá né E aí meu povo Agora são 6h21 e, e aí ó tudo claro agora, né? Já voltei da academia e olha aí como é que tá no ponto pra gente aspirar, né? Agora vamos aspirar, né? Vamos aspirar pra concluir aí o serviço aí, né? Vamos lá, vamos começar aqui, tá? Vou ligar aqui minha bomba. Vou fechar aqui pra cascata. Vou abrir aqui pra, pra drenar. Porque é drenando, né? Que vai rolar fora. E vou ligar agora. Vamos lá aspirar. Olha aí, pessoal, para vocês verem, ó, como o sujo não sobe, tal tá? não sobe, tá? Vocês podem ver aí, ó, diferente do sulfato, quando a gente faz com sulfato, né? esse aqui, ó, sobe bem facinho. E a outra dica é você já deixar a, o carrinho dentro, né? Você deixando o carrinho dentro, quando você for aspirar, colocar evita de dele subir, né? Ó, você faz devagarinho. Mas você vê que tá bem pesado no fundo, né? O o, o material decantado né aqui pessoal tá tudo junto né tá junto metal da água tá junto a sujeira que tinha na água é, tá tudo junto e misturado então o produtinho aqui ó é, serve para quem usa água de poço serve para quem usa água normal tá porque ele não é apenas é, para água de poço. Ele serve para você também usar aí na economia né, da, sua, da sua piscina com os produtos. Você economiza porque você não vai mais precisar usar sulfato, não vai mais precisar usar barrilha. Né? Só em casos extremos mesmo, quando for preciso regular o pH, alguma coisa do tipo. Quando não. É, ela não altera né o menos cloro não altera a, a, os parâmetros da água sempre vai estar tá reguladinho só em casos muito muito muito extremos mesmo para ela alterar os parâmetros né então pessoal você que acha que o menos cloro é só para quem usa água de poço não é não tá é para qualquer tipo serve para você estar economizando uma boa grana aí é com produtos né com produtos de, de limpeza e aqui ó Vagarinho. então pessoal eu vou terminar aqui tá e ou vocês querem ficar vendo? <risos> Eu aspirando. Aspirando, drenando, tá pessoal? Aspirar, drenando sempre. Porque esse. Pro... Esses... O que ficou no fundo, olha aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó. Tá? O que ficou no fundo precisa ser jogado fora, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu não vou, não vou deixar vocês, né? Vamos fazer logo essa aspiração completa aqui para vocês já irem vendo como é que vocês vão fazer aí também. Produtinho aí, pessoal, tá na descrição, tá? Site totalmente confiável, tá? Comprei nesse site aí, acreimport.com. Você também pode estar tá pedindo o seu aí, tá? Você pode estar tá... Comprando o seu aí Que você vai receber certinho aí Eu comprei é, A caixa com 5 né Pra é, aproveitar o frete E já né é, Já economizar Já vai durar por um bom tempo aí Até porque O tanto de dinheiro que eu gastava Com Com barriga, com sulfato Não chega nem perto Ó, é, pessoal, vocês, vocês veem aí, né, eu, a água tá baixando mesmo, mas daqui a pouco eu completo e aí fica tudo certo. Eu tô fazendo devagarinho aqui, para vocês irem vendo, mas geralmente eu faço mais rápido e aí ela seca menos, né, ela baixa menos o nível da água ali. Mas Aí, pessoal, vocês viram do início ao fim aí, tá? Como é que funciona Então, pessoal, não tem, não tem nem... Olha só Vocês viram que eu joguei esse produto ontem à noite, né? Nove e meia da noite E aí fui mostrando pra vocês Ó, eu vou aqui Esse cantinho aqui, ó A gente deixa o carrinho mais inclinado Vou pegar todinho ali né? Então, tá aí, pessoal, ó. Tá? Ali estão uns, uns farelozinhos ali. Vou tirar logo. Isso é formiga. Tem esse lugar aqui tem formiga? É aqui. Vou a última passada aqui. Vou passar assim nos cantinhos. para dar aquela... Completada Então pessoal, tá aí, ó Concluído aí o serviço Vocês viram aí do início ao fim, ó Baixou aí mais ou menos o que? Um, uma chave Tá? Mas em compensação, ó Vocês viram aí o serviço Do início ao fim, ó E ela tá aí, ó Cristalina, limpinha E... Tá, pessoal? Não esquece de pedir o seu aí na descrição, tá? Site totalmente confiável aí, pode pedir que você vai receber. Então, galera, um forte abraço a todos. Agora eu vou colocar minhas 10 gramas de cloro, né? Que é o que ele diz. E vai durar a semana toda aí. Tá bom? Valeu! Qualquer dúvida, pode fazer perguntas aí que eu respondo. Valeu, galera! Tchau, tchau!